E aí, pessoal, beleza? Uh, hoje eu vou explicar para vocês aqui como é que como é que funciona o struct e o union na linguagem C. Para exemplificar aqui como é que como é que funciona essas duas definições para dados, eu vou criar um exemplo bem prático. Uh, para isso eu vou criar primeiro a nossa union aqui. Dentro dessa. Bem, primeira diferença de struct e union. Uh, struct é um tipo de dado que o usuário pode, pode criar. E dentro dele você pode conter vários tipos de dados diferentes. Você pode ter um inteiro, um, um caractere, você pode ter um, um valor, um número real, um ponto flutuante. E você trata esse, essa entidade como um único elemento. Você, você, você cria o seu tipo, seu próprio tipo, né? Por exemplo, você está desenvolvendo um, um, um projeto e você quer criar o tipo pessoa, por exemplo. Aí você define assim, define o um valor inteiro para a idade e um vetor de caracteres para nome, por exemplo. Então você criou o seu tipo de dados você pode instanciar uma variável do tipo pessoa dessa maneira, por exemplo. E o union, como o próprio nome já, já sugere, é um tipo de dado que você compartilha, que, que compartilha a mesma posição de memória. Então aqui dentro você pode ter um valor inteiro e um valor, um valor float. Ora você está você, você tá utilizando esse union, você está dizendo ao compilador que você quer utilizar, declarar essas duas variáveis. Sendo que você ora utiliza uma e ora utiliza outra, mas elas estão localizadas na mesma posição de memória. É diferente de você declarar um valor inteiro A e um valor inteiro, um valor, valor float B. Aqui você, você declara reserva uma posição de memória para essa variável e outra posição diferente para essa variável. No, no union, essas duas variáveis compartilham o mesmo endereço de memória. E o union é interessante que você pode fazer... Umas, umas aplicações bem legais, como eu vou mostrar para vocês nessa videoaula aqui. Então, por exemplo, supondo que eu tenho um valor... que eu tenho um... um tipo de dado aqui, por exemplo, um inteiro, ou um char, que só tem um byte, e aí eu quero acessar os bits desse byte separadamente. A gente pode fazer de uma maneira bem... bem interativa, bem... bem prática, utilizando o union. para isso, eu vou declarar aqui um unsigned char dar é um nome aqui valor e vou, vou criar um struct aqui dentro para que a gente possa acessar os bits dessa variável para isso considerando aqui o char um byte, 8 né? bits então a gente vai declarar aqui um struct e vamos criar mais oito campos dentro dessa struct para representar os, os nossos bits como eles compartilham a, a mesma posição de memória então acaba se tornando uma, uma aplicação bem prática já que você pode acessar tanto o valor aqui como um como um valor como um todo ou então você pode acessar ele bit a bit já que eles estão compartilhando a mesma posição de memória e eu vou mostrar como é que a gente faz isso aqui agora para não ficar tem que, para não ficar digitando esse nome grande aqui o tempo todo. Eu vou dar um typedef. Eu vou chamar de byte OK? Então, aqui tem essa variável byte e aqui nós vamos ter 7 bits, certo? É aqui vem, vem uma dica muito muito muito boa do struct. Você pode utilizar essa sintaxe para indicar a, ao compilador que você, que você quer reservar apenas um bit para representar essa variável. Muito interessante. Então vamos criar aqui os nossos bits. Mesmo a gente utilizando o tipo byte que a gente acabou de definir aqui, o compilador reserva apenas um bit para representar essa variável. Então, criamos... O que é que isso aqui significa? significa que você tem uma posição de memória que você dentro dela você tá você pode ter duas representações diferentes duas referências para a mesma posição de memória. Você pode acessar o valor integral ou então aqui através dessa struct, você pode acessar os bits desse valor aqui. Certo? Vou definir um nome aqui para essa struct. Na verdade, eu vou declarar um valor aqui, já vou declarar a variável aqui dentro chamar de bits e a union eu vou criar um type def. depois vai, vai ajudar para criar umas funções uma função que eu vou mostrar depois vai ficar bem, bem mais prático uh, my union pronto definimos aqui uh, a nossa union agora eu vou mostrar como é que como é que isso aqui funciona né? parece um pouco Meio estranho, mas funciona da seguinte maneira. Vou criar aqui na main. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos criar um, uma variável aqui. MyUnion. Uh, number. Então vamos atribuir aqui esse number. O valor cinco isso aqui significa um zero um em binário e aí vamos dar um print nesse valor e depois a gente vai dar, a gente vai testar se o se o primeiro bit está setado então a gente faz aqui if number.bits .b0 igual a 1 vamos ver se compila Pronto. Aqui a gente tenha primeiro resultado. Você vê que o valor é 5 e o bit está setado. Agora para a gente ter certeza que o valor que, que está aqui. Que, que está sendo acessado por, esses, por essas variáveis bits aqui. É, está correto, eu vou verificar se esse se o segundo bit é zero. Vamos lá segundo bit é zero o bit não está acertado então, o bit não está acertado uh, agora a gente vai vamos criar aqui uma função para para imprimir o valor binário a representação binária desse, dessa variável para isso vamos utilizar aqui myUnion X. E vamos dar o print. Como a gente quer imprimir a representação binária aqui, a gente vai imprimir de trás para frente, né? do mais significativo para o menos significativo, para a gente ter a visualização correta desse número binário. Então, pessoal, depois de ter criado aqui a função já pronta para vocês aí. A gente só coloquei um exemplo básico aqui. Uh, declarei, atribui o valor 255, coloquei a representação em hexadecimal aqui. Atribui na variável valor, que é um byte. Aqui. E aí a gente vai chamar essa função print binário para a gente verificar a representação binária desse valor aqui que a gente acabou de atribuir. Só que acessando os bits através da struct. Aqui a representação binária desse valor, do valor 255. Significa todos os bits setados. Estamos trabalhando com bytes, portanto, 8 bits. E aí depois... E aqui o, o, o exemplo anterior com o valor 5. Então vamos compilar aqui para ver o que, é que acontece. Compilou. Então, vamos executar aqui. aqui o valor 5, a representação binária dele aqui, 101 e o valor 255 aqui com todos os bits setados então, valeu, é isso espero que vocês tenham entendido aí a a utilização, ah sim aqui eu, eu reposicionei a, a declaração dessa função porque ela precisa da declaração da union coloquei aqui a declaração aqui em cima e é isso, espero que vocês tenham entendido aí e compreendido direitinho a a utilização e a diferença de, desses duas essas duas declarações aqui da linguagem C union e o struct é isso falou obrigado